O Finsa representa um espaço muito importante é, de troca de experiências, de busca de parcerias para todos aqueles que estão tá interessados nessa agenda dos negócios sustentáveis. São negócios voltados para a economia verde e inclusiva. O poder das conexões, o poder da colaboração, sempre que a gente tem a oportunidade de encontrar os meios, a maneira de trazer as pessoas, todos os stakeholders, como a gente chama, né, todos os atores que participam dessa equação, desse ecossistema de economia amazônica, sejam eles investidores, pesquisadores, empreendedores. Aqui A gente está aqui para aprender, aprender cada vez mais, e com isso lugar os nossos conhecimentos que são adicionais aos deles. Então, o Finsa se torna aí um, um momento para que a gente possa cada vez mais entender a realidade da região e poder contribuir para o seu desenvolvimento. Se discutir os temas relevantes, alinhar prioridades, entender gargalos e também trabalhar junto, porque essa é uma solução que depende de vários atores, então a gente tem que estar junto pensando ela. Se a gente está falando de um ecossistema de empreendedorismo inovador voltado para trazer competitividade para a floresta em pé, voltado para trazer impacto positivo para a floresta, a gente precisa de uma diversidade de atores interagindo. Esse é o lugar dessa interação, como um espaço da interlocução, da interação entre essa diversidade de atores do ecossistema de empreendedorismo, de inovação e de impacto positivo para a floresta. Como é fazer esse tipo de negócio na Alazônia? É, então, acho que a gente tem um ganho do ponto de vista de público, do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista de negócios e de investimentos e de transações e de Network E eu acho que é, não é um exagero dizer que o Finza, para mim hoje, é um dos maiores e mais importantes eventos de negócio de impacto da Amazônia.